Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná mais uma aula do nosso curso de Arduino Básico com Programação em Blocos. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre é, um conceito novo, que é o conceito de LED RGB. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão aqui dos nossos conceitos já vistos. Eu vou apresentar para vocês como é que faz um semáforo usando o Tinkercad Circuits. Então aqui eu fiz um pequeno circuito, que né? eu tenho três LEDs né? um LED verde, um LED amarelo e um LED vermelho com seus respectivos resistores e ligados aqui nas portas do meu Arduino utilizei aqui as portas 8, 9 e 10 Ok? Então, como que eu faço para isso aqui se comportar como um semáforo? Então ficar um tempo no verde, um tempo no amarelo e um tempo no vermelho Eu vou mostrar aqui um código que eu já fiz né? E tem essas informações Deixa eu dar um zoom aqui Então, esse código aqui, ele controla os pinos né? Então ele liga o pino 8, né? que está ligado no LED verde né? Define o pino 8 como alto, espera 2 segundos Aí define o pino 8 como baixo, apaga o LED verde E liga o LED que está na porta 9, que é o amarelo Aguarda 1 um segundo, desliga o amarelo e liga o vermelho e aguarda 2 segundos Ele desliga o vermelho E repete Essa função aqui né? essa, Esses comandos, a sequência de comandos Eternamente Então, vou voltar aqui e mostrar para vocês Isso funcionando tá? Então, ao iniciar a simulação Aqui, você vai poder ver O LED verde, o LED amarelo E o LED vermelho Piscando aqui alternadamente De acordo com os seus tempos aí. 2 okay? segundos no verde um O amarelo e 2 no vermelho ok? Então, hoje eu queria trazer para vocês também é, uma outra novidade aqui, um outro é, componente que é o LED RGB, que é esse que está aqui no, nesse ladinho aqui Então eu vou mostrar para vocês como que ele funciona tá? então o LED RGB, que é do nome Red, Green e Blue, né, que são as três cores que tem dentro dele tá? Ele é do mesmo tamanho do nosso LED normal, a única diferença dele é que ele tem quatro pernas. Né? Uma perna comum, normalmente é mais comprida, e as outras três são os outros, as outras três cores né? dos LEDs. Então, aqui existem dois tipos de LEDs RGB: o catodo comum, né? que é o que a gente já conhece, que o negativo ele é comum aos três LEDs. Né? Então, você tem três pinos aqui que você. Ao colocar uma energia de 5 volts, o né, um nível lógico alto, você acende ou o LED vermelho, red, ou verde, green, ou azul, blue. E tem também o contrário, que é utilizado em alguns circuitos em que o positivo é o comum. Né? E para acender os LEDs, você tem que colocar 0 volts aqui no pino R, no pino G ou no pino B. Ok? Bem, o cátodo comum né, é o nosso mais conhecido, mais comum, né? em que você põe o negativo né? aqui todo conectado. Então, ao colocar um sinal de energia 5V ou alguma energia aqui no pino R, ele vai acender na cor vermelha, no G ele vai acender na cor verde e no B vai acender na cor azul. Tem aqui então esse nosso LED RGB no Tinker Circuits o LED do TinkerCat Circuits é esse cátodo comum né, que é o negativo é comum aos três e portanto você tem que colocar energia positiva aqui passando pelos resistores né, para acender está vendo aqui, ó, verde nesse pininho daqui, o azul mais perto do meio e o vermelho do lado de cá então como que eu faço para acender esse LED com as determinadas cores? Né? então para acender o vermelho Basta eu colocar um nível Lógico alto no pino Responsável aqui pelo LED vermelho Está vendo? Alto, baixo, baixo Vai acender vermelho E o verde? Mesma coisa, aqui é outra sequência Então baixo, baixo, alto E o azul Também Baixo, alto, baixo Mas daí, para fazer O nosso semáforo, a gente precisaria que esse LED Acendesse na cor amarela Como que eu faço a cor amarela então Então aqui pela Composição de cores né, A gente consegue ver que a cor amarela Ela é a união do Vermelho com o verde Então se eu simultaneamente Colocar esses dois LEDs acesos Nessas duas cores acesas Ele vai dar a cor amarela Como é que eu faço isso então no Circuits? Eu tenho que ligar Simultaneamente o vermelho No alto e o verde No alto deixando o azul nível lógico baixo. Então, vamos aí fazer essa programação no TinkerCAD para utilizar o nosso LED RGB. Então, está aqui o nosso LED RGB, né? aqui, ó, verde, azul e vermelho, ligado nas portas 11 o verde, 12 o azul e 13 o vermelho. Então, vamos agora... Tentar mudar esse código aqui para fazer esse LED RGB se comportar como um nosso semáforo Então, para começar, eu tenho que ligar o verde O verde aqui, então, é o pino 11 Então, vou colocar o pino 11 no nível lógico alto E espero dois segundos Para ligar, então, agora o amarelo, eu tenho que compor Tanto o verde quanto o vermelho Então, eu tenho que ligar os pinos 11 e 13. Então agora eu vou ligar o pino 13 também em nível lógico alto. E daí esperar um segundo. Para fazer isso daqui eu só vou tirar esse daqui e jogar aqui no lixinho. Acima. E... E esse definir o pino 9 aqui eu vou jogar no lixo. Opa. Então agora.. Definir o pino 11 como alto, aguardo 2 segundos. Aí o pino 13 como alto, 11 e o 13 como alto, dá o amarelo. Aí aguardo 1 um segundo. Agora, para desligar o amarelo e ligar o vermelho, eu preciso que o pino 13 esteja no alto e o 11 volte para baixo. Então aqui eu vou colocar o 11 no nível baixo e deixar o 13 no alto e ele vai ficar. Vermelho. no lixo. E por final, agora eu tenho que desligar o pino 13, né? que é o meu vermelho, para poder recomeçar a minha execução do meu semáforo. Vamos ver se isso aqui está funcionando agora. Vou inicializar a simulação: verde 2 segundos, amarelo 1 um segundo e vermelho 2 segundos. Aí. Está funcionando o nosso semáforo com LED RGB. Então hoje a gente viu aí essa nova peça que é o LED RGB. E exercitamos um pouquinho os nossos conceitos de ligar e desligar os pinos. Ok pessoal, então, até a próxima aula. Obrigado.